Imbuídos pela curiosidade em saber como anda a exploração turística na maior piscina natural de recifes de Corais de Alagoas, a Galés de Maragogi, voamos de Marseill até lá e realizamos o típico passeio oferecido aos turistas que visitam a cidade. E levamos conosco o biólogo marinho Álvaro Borba para dar sua opinião sobre esta atividade turística. É importante a gente dizer né, que a gente está dentro de uma, de uma APA, de uma área de proteção ambiental a nível federal. Essa APA ela engloba dois estados, Pernambuco e Alagoas. Ela tem uma extensão a nível de costa, de linha de costa de 150 km. E em Alagoas, ela pega 11 municípios. O maior pedaço dessa APA fica, fica no estado de Alagoas. Por ser uma APA, é preciso tomar uma série de cuidados e esses cuidados a gente vê no passeio que realmente surtiram efeito. A gente tem uma grande quantidade de peixes, principalmente peixes é, comerciais com um alto valor econômico, o que é muito importante, tá? porque isso vai sustentar toda uma cadeia produtiva, vários pescadores que pescam ao redor da APA, tá? que utilizam esses recursos, então isso é muito importante. Os corais a gente pode verificar também que estão bem preservados é, a gente encontra consegue no passeio a gente consegue visualizar pelo menos cinco cinco espécies de corais facilmente, destaque aí para um, um coral que a gente chama coral cérebro que tem muitos e também para um coral que a gente chama de montrasteia tá, porque esse coral ele tem uma taxa de crescimento muito baixa, né, considerado muito baixa, esse coral ele cresce aí em média, um centímetro a cada dez anos. O tipo de mergulho que o pessoal pratica aqui, né? É um mergulho recreacional, a gente chama. É porque sempre fiquem frisando essa questão, falando os turistas sobre essa questão de ter o cuidado com o meio ambiente, de não estar tá pisando nos corais, né? E isso a gente observa aqui também. Você acha que há alguns acidentes de, de, de danificar os corais? Existe toda qualquer possibilidade de unificar corais sim, se não houver uma conscientização de preservação ambiental. Tanto os nativos como toda e qualquer pessoa que pratica alguma atividade nessa área, eles estão conscientes da necessidade de se manter e de preservar todos os nossos corais. E foi repassada através do ICMBio em palestras de conscientização para que toda e qualquer é, pessoa que utiliza essa área como ganho, ele está consciente de que tem que haver a preservação ambiental. Então, muita coisa mudou é, nesses últimos 5 ou 8 anos. Hoje, nós temos uma preservação ambiental devemos ao Sembil. Foi ele que conduziu a diminuição de passageiros para transportar menos e dar mais qualidade à a, a vida do mergulho e, e não mexer com a natureza. A prevalecer o desenvolvimento natural da natureza. Voltar, ou surgir, ressurgir tudo aquilo que tinha antes. E uma coisa importante é que todo profissional que está atuando naquela área devidamente autorizado pelo ICMBio, tenha consciência da preservação ambiental. Depois de um estudo de de viabilidade, ele analisar que esse fluxo de uma hora e 30 minutos com essa quantidade de pessoas, o impacto não vai deixar de não ter, é, mas não vai me sofrer deixa. menos. Lógico que ninguém vem é procurando destruir uma coisa que 60% da população vive daquilo não. Quando ele não é fotógrafo, ele é marinheiro. Quando ele não é marinheiro, ele é mergulhador. E quando ele não é mergulhador e nem é marinheiro, ele é vendedor. E assim todo mundo vive e tira seu sustento dessa cidade. Obrigadão, que Deus continue abençoando a todos. Valeu, valeu, obrigado.